Olá, algumas professoras e professoras me procuraram para falar sobre o projeto de lei complementar número 8, que foi protocolado ontem, dia 31 de maio, sobre a aplicação do piso nacional dos professores na rede municipal de ensino. Primeiro, é importante lembrar que São José dos Campos sempre pagou acima do piso nacional. E desde fevereiro, quando houve o aumento do piso nacional, São José está pagando abaixo do piso nacional. O projeto que foi enviado ontem para a Câmara está colocando exatamente o piso, então, São José está perdendo aquela tradição de pagar acima do piso nacional. Um outro grande problema é que, ao invés de fazer o piso nacional retroativo a fevereiro, quando começou a valer no país todo, o projeto do prefeito está fazendo o piso nacional valer a partir do dia 1 de maio. Então, se o projeto for votado amanhã, se for votado semana que vem, ele é retroativo somente até o dia 1º de maio e não até fevereiro. Por isso que a gente estava vendo aí a pressa de alguns vereadores governistas querendo votar toque de caixa. Uma outra observação importante é que essa proposta enviada pelo prefeito à Câmara não contempla todos os professores da rede municipal. Por exemplo, o professor do plano antigo, se ele for P1 até referência 5, ele será é, atendido com algum tipo de reajuste. Se for P2, somente aquele que tiver referência até 3. Então o professor P1, que passou de referência 5, ou o professor P2, que passou de referência 3 do plano antigo, não será contemplado com nenhum tipo de reajuste. Um outro grande problema é com relação ao sistema de progressão. Porque o que está acontecendo nessa nova tabela que está sendo analisada aqui na Câmara Municipal? Hoje, quando, por exemplo, um professor que está em estágio probatório, após os três anos, ele sendo aprovado no estágio probatório, ele sai do nível 1, grau A, para o grau B. E normalmente, numa progressão na tabela atual, ele tem um aumento de 6%. Na proposta apresentada pelo prefeito, a passagem do grau A para o grau B, por exemplo, de um professor que tem carga horária de 200 horas, ele vai ter um aumento de apenas R$ reais Isso aconteceu porque, ao invés de aplicar o aumento ou o reajuste que teve para adequar o piso nacional em toda a carreira do professor, ele só aplicou nesses primeiros cinco graus do nível 1, um, criando uma distorção na tabela e prejudicando todo o plano de carreira do professor. Por isso é fundamental que o projeto que está em debate na Câmara receba algumas emendas, adequando e fazendo com que o reajuste, em função do piso nacional, ele seja aplicado em todos os graus e níveis da carreira do magistério.